Se você está assistindo esse vídeo no Planeta Terra, talvez tenha percebido um apagão na sua vizinhança. Mas pode ficar calmo, não é o fim do mundo. Durante uma hora, a partir das 8 e meia, acontece a Hora do Planeta, um movimento global que incentiva as pessoas a desligarem as luzes de suas casas em prol da Terra e do nosso próprio futuro. Então se você tá aí com um monte de coisa ligada na tomada ao seu redor, desligue tudo e vá dar uma volta. No Brasil, várias cidades irão desligar as luzes de monumentos e prédios comerciais, uma ótima oportunidade para ver o céu estrelado. Para quem prefere ficar em casa, aproveite para preparar um jantar à luz de velas, meditar ou pensar na vida, longe do celular. Ajudar a proteger o planeta não precisa ser algo ruim ou difícil, e poucas pessoas têm a chance de fazer parte de transformações verdadeiramente históricas. Essa é a sua.